É, mas você, mas você é o empreendedor que eu sempre admirei, né, cara? E fiquei sabendo que você é novo, 30 anos, cara. Só só fazer, ô, ó, ó, promessa é dívida. Não quero dinheiro, não quero nada, irmão só quer que me ajude a recuperar mesmo. Primeiro porque você é um advogado, você sabe da lei. Coisas que eu não sei, você vai me ensinar. Coisas que eu não posso tomar posse... Fera, ó, vai com calma aí, que você não pode tomar muita atitude em cima disso. Vou recuperar mais. Tem 13, eu vou chegar em 2 mil. A minha meta é 2 é mil recuperado. Pra mim voltar minha visão 100%. Lembra que eu te falei? Lembro. Fiz uma promessa pra Deus. Você irmão. Prometi, faz não, o não, bem, você recebe entendeu? o bem. E eu prometi, recuperar a alma. Cada alma é 1% da visão voltada. Recuperada. Pessoa dependente, eu já recuperei 13. Eu juro que eu tô conseguindo te enxergar e não tá, viu, irmão? Então, o que eu prometi a Deus e o que Deus me prometeu... É só eu cumprir com ele que vai cumprir comigo. E no automático, esse vídeo tá ajudando você, mas vai ajudar mais eu que você no automático, né? Não com é, porque... dinheiro, com o apoio que eu preciso, porque De alguma mesmo. autoridade vendo... Falou, mas porque hoje chegou um senhor aqui na minha porta, que é vizinho falou, vem cá, quem é o fera? Eu falei, eu, senhor, por quê? Bem vestido, um carro, um top, pegou na minha mão, quero te agradecer. Como assim? Pelo quê? Pelo que você tá fazendo aqui já nessa rua. Aqui era muito bagunçada, A minha sogra, eu vim aqui, ela não para de falar de você. Fala que ela te conhecia, porque mudou totalmente a vida de, dela. Entendeu Porque Acabou. Acabou roupa, acabou bagunça. Mudando te... a comunidade. É, realmente. Entendeu? Vamos estralar esse vídeo. Bom. Já tá gravando. É. Né? E o aeroporto? O aeroporto é top. Faz 15 anos que eu tô no aeroporto. Sou do Parque Progresso. E fui pro aeroporto com a cara e coragem e café no pai. E graças a Deus ao complexo, aeroporto 1, 2, 3, 4... Santa Bárbara, aviação Eu construí a minha vida Eu construí a minha família Eu construí meus amigos E só tenho que agradecer ao complexo Todos que têm uma visão errada Eu peço uma oportunidade E dê uma oportunidade para conhecer Todos que estão lá dentro Melhores profissionais de Franca Com coração, com qualidade E ótimos preços Pode ir lá dentro do complexo Que vocês encontram Eu, Maicon Fera, do Fera Lanches da pensão do Fera, do SOS do Fera, está aqui, nesse momento aqui, junto com meu amigo Paulo Straviotti, pré-candidato a vereador, dando o um apoio, eu e minha família a ele. Porque ele está junto comigo, na luta contra dependente que está na rua, precisando de ajuda, precisando de um apoio e precisando de uma luz, nós somos esse apoio, nós somos essa luz. E quem estiver vendo esse vídeo, puder apoiar eu, e ele meu amigo Paulo Estraviotti, Vou agradecer de coração Porque nós estamos na recuperação de almas Recuperando necessitados Recuperando pessoas que são ladrão Ex-ladrão porque já não existe Ex-usuário de crack Ex-usuário de cocaína Porque aqui na vida do fera Só existe paz e amor E fé no pai Então eu, Maicon Fera Junto com minha família E toda minha equipe Vem aqui Dando meu apoio ao Paulo Straviotti para que ele possa, com a longa jornada dele, dar uma força para nós e em nome de Jesus que seja feita a vontade dele. E eu tenho certeza que eu não tô aqui à toa. E você que está me vendo. Porque se não fizer acontecer, pode vir que nós e fala com ele. É nós, Paulo. Tamo junto. Muito e eu obrigado. fico muito honrado e agradecido pelo seu apoio. Porque o seu trabalho é lindo, você é um empreendedor nato e você está transformando a vida das pessoas e para melhor. E quem pratica o bem recebe o bem. E você está recebendo o bem, a sua visão melhorou e você ainda tem muitas graças a receber com a benção de Deus. Olha, dá licença. E se vocês da filmagem que estão me vendo agora, que é a primeira vez que eu faço isso, estou até com vergonha, me permitir, eu vou chamar as provas vivas agora que são os usuário que são os atuais recuperados, e os futuros empresários, porque na minha mão eu pego um usuário, transformo ele e abro a porta do trabalho. Você empreendedor, você trabalhador, você empresário, se puder apoiar nós, se puder ajudar nós, procure Maicon Fera ou Paulinho Estraviotti para poder ajudar a comunidade, para poder ajudar a Franca, para poder ajudar o Brasil e para poder ajudar o mundo, porque aqui nós vai a café Aqui nós vai é com a palavra, tá gente? Muito obrigado, me dá licença que eu vou dar um gritinho na suave, que eu vou chamar todos para vocês estarem tá vendo, certo? Ok. Pensão no fera! <risos> Ô Eric, grita todo mundo aí para mim rapidinho, só para dar uma filmada, rapidinho mesmo! Urgente! Ô Daiane! Por favor, rapidinho, se tiver como! Porque aqui, gente, ó, é ao vivo, aqui não tem editar, uhum. aqui não tem falsidade. Hã? Aqui é ao vivo e a cores. E se eu errei, eu peço perdão pela palavra Só que tudo que eu falo é de coração Sem falsidade Só um minutinho que tá vindo a equipe fera para apresentar para vocês O futuro de todos O futuro de um usuário que tá lá na biqueira Vendendo droga, conversa com nós Nós mostra o caminho e a luz Porque pai, Deus é a luz A verdade é o caminho E a palavra do homem é pura tá? Existem poucos verdadeiros Só basta ter fé e acreditar só mostrar para eles o meu trabalho. Eu quero vem cá só um minutinho. Dia. Eu quero apresentar para vocês a pensão, Vamos chegar. a pensão do Fera, na onde que dali vem Cadela. Por favor, rapidinho. Aqui é a Dayane, a minha amiga, com licença, para falar para o povo. Aqui é um ex-morador de rua, certo, família? Um ex-dependente de droga, que Vamos é chegar que é linda, maravilhosa, com todo o glamour de Deus. Eu venho aqui mostrar para vocês porque aqui não tem vergonha e não tem mentira. Somos originais. Vamos Somos chegar todo legadeiros. mundo aqui, ó. Vem cá. Tá? Ô, Renan, esse aqui é o esposo dela. Dá licença a todos. Esse aqui é o esposo dela também, ex-dependente. Ex. Bora, negão, tá bonito, ó. Uhum. Bração tá monstro. Por quê? Teve força de vontade e quis melhorar. Então, aqui na pensão do fera, junto com o Paulo Straviotti, é isso. Recuperação, melhora. É ó, E de verdade, é fé no pai, gente. Aqui, ó, tá a equipe inteira. Você pode virar a câmera, por favor? Aqui estão é. todos. E se eu estiver mentindo em alguma coisa, que possa levantar a palavra e desmentir eu ao vivo, gente. Que aqui não tem mentira. Estamos aqui para ajudar. Todos. Eu e cada um deles. Basta dar a oportunidade, dar a confiança que estamos aqui. Ó, Comandante Salgado, 1289, é o lugar que, onde mora a fé no Pai. A casa de todos. A casa que é aberta. Sejam todos bem-vindos. Paulo e Straviotti, tamo junto. Vamos. Tamo junto, jornada, junto, misturado. Tá, 24h48, bola pra nossa. frente, que se bola faz gol. Frente. E vamos pra cima. Muito obrigado a todos. Vamos, Aí, tá. ficou ótimo. Show de bola, né? Show de bola. Um abraço a todos.